E aí pessoal, como é que estão vocês? Tudo na paz, na tranquilidade Como passaram a semana? Bem? Juízo na cabeça? <risos> pois é pessoal Eu vim falar de vocês aqui, para vocês Uma música que eu fiz, né? Eu tive a inspiração, eu não copiei, hein? De maneira nenhuma, nem letra e nem melodia porque você pode fazer isso, você pode fazer uma música inspirada em outra música. Isso é até normal entre os compositores, entendeu? E às vezes, às vezes, a pessoa até supera aquela música, sai até melhor, entendeu? E às vezes até o próprio compositor, ele faz uma música que fez o um maior regaço, o um maior sucesso, faz uma música, aí faz uma naquela linha, melódica e, e o tema entendeu mas completamente diferente a música é diferente a letra é diferente o tema pode ser o mesmo não tem problema alguém já registrou o tema ah, vou fazer uma música tema ela foi embora me abandonou se você contar quantas músicas tem aí meu amigo nesse tema aí é é não cabe dentro de um caminhão japonês sabe? nada contra o japonês viu só brincadeira bom então é o seguinte é, então, aí eu gosto muito daquela música do Victor e Léo, né? Vida boa, né? Ô, oh, vida boa e tá? tal, mas é muito bonitinha aquela música, sabe? Eu gosto de música singela, é porque ela é uma música singela, assim, sabe? Eu gosto muito, sabe? Sinceramente. Eu, quando eu bebia a cachaça, eu gostava de outras coisas, de outras modas Agora... Mas eu gosto muito dessa música, Vida Boa do Victor Léo Composição excelente, não é à toa que foi um maior sucesso Foi um regaço, foi sucesso mesmo, no Brasil inteiro Juntamente naquele disco que teve borboletas, né? Foi um maior sucesso também e tal É uma pena que os irmãos se separaram, né? É uma pena Eu lamento muito não ser o motivo, tá? E mesmo se eu soubesse eu nem relatar aí Que eu acho que isso é problema de cada um, entendeu? E é uma pena, né, são dois irmãos talentosíssimos, né, talentosíssimos, tanto na voz quanto na composição, no caso, no caso, o, o, o Victor, né, Victor Chaves, que é o nome dele, nome de compositor dele, grande compositor, grande, mas mão cheia, ali tá um cara que sabe compor moda, viu, entendeu, muito bom, cara inteligentíssimo. Pois é, quem sabe até um dia eles voltam, né? Porque eu gosto muito da dupla. Gosto mesmo. Sinceramente, a, a musicalidade ali é excelente. É a música de primeira. Diferente dessas outras duplas, né? Mas com potencial, com qualidade, né? Muito boa a dupla. Então, eu fiz uma música no estilo de vida boa, né? Reiterando, música é diferente, letra é diferente. Apenas o estilo, tá? O estilo, o estilo musical, assim sentido musical, vamos dizer assim, né, muito simples a música, né, é, é, é, né? Muito, muito simples, bem no tipo assim, quase que música para criança, entendeu, mas a música é para quem quiser ouvir, quem, quem gostar do estilo, né, ok, então tá, então eu vou cantar para você a minha música, né, chama O Barquinho, né, de Horácio Moura, esse que vos fala, ok, pessoal,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 Boa, tô pescando na lagoa, de barquinho pra lá e pra cá. Eu vou, eu vou. Mas que vida boa, tô pescando na lagoa, de barquinho pra lá e pra cá. Eu vou, eu vou. Banho de minhoca, nado de peixinho, beira da lagoa, tem um monte de sapinho. os maritacas. Que barquinho pra lá e pra cá, eu vou, eu vou, mas que vida boa, tô pescando na lagoa, Que barquinho pra lá e pra cá, eu vou, eu vou, pesquei uma bota, nado de peixinho, olha o João de barro, lá no galho, faz o ninho canta é curió, canta é sabiá, olha as andorinhas retornando para o lar. Cachoeira faz chuá, chuá, o patinho faz qua qua, qua qua a cigarra canta até cansar, e o miquinho a pular, mas que vida boa. Eu vou, eu vou. Pesquei uma bota, na de peixinho. Olho junto de barro lá no galho, pai do ninho. Canta curió, canta sabiá, olha os andorinhos retornando. o a pular Mas que vida boa Tô pescando na lagoa E o barquinho pra lá e pra cá Eu vou, eu vou Mas que vida boa Tô pescando na lagoa E o barquinho pra lá e pra cá E aí, pessoal, o que, que vocês já sabem da moda? O que, que vocês acharam? Beleza, mais ou menos, minha boca. Né? Eu achei ela muito boa, viu? Muito boa, sabe? Tem, assim, um potencial muito grande, assim, para agradar muito tipo de gente, né? É, inclusive, até crianças, né? E essas músicas singelas, assim, costumam fazer sucesso. Aquela música do Victor e Léo, né? que eu, eu me basei naquela música para fazer essa aqui. Eu falo a verdade, eu comigo não tenho frescura, não. Essa música que é completamente diferente, tem nada a ver com aquela música, tem assim, o estilo tem, claro, né? O estilo, né? Mas é muito boa, eu acho ela muito boa, ela tem um potencial muito grande e quem quiser gravar ela, já sabe, é só entrar em contato que eu libero com um documento digital, ok, pessoal? Um documento digital para vocês, gravar em ela, né? Para estar documentado. E aí pode gravar e vamos fazer sucesso nesse Brasilzão aí. Tá OK, pessoal? Então essa música foi O Barquinho, música de Horácio Moura, esse seu amigo compositor que libera as músicas sem pagar nada. Um abraço e até mais. Se inscreva, o like, se inscreva e para tá rouba, mete o dedo conta pra Valeu.